Olá sou a professora Luciane Paula e agora nós vamos é, falar sobre o nosso módulo 1 da nossa disciplina de processos de leitura produção e análise de textos multimodais para nós iniciarmos vamos entender um pouco o que que nós pretendemos com essa disciplina e nesse semestre de estudo que nós teremos pela frente Vejam que na emenda da disciplina nós temos como meta trabalhar as concepções de leitura, produção e análise de textos multimodais e multissemióticos, multiletramentos e práticas de compreensão e produção textual em diferentes gêneros de textos, práticas de linguagem em campos de experiências e de atuação social priorizados para a educação básica, Competência discursiva em língua portuguesa, diferentes modalidades, registros e normas, adequação aos contextos. Autoria, produção dialógica e escrita colaborativa, com ênfase né, em temáticas transversais aí relacionadas à cidadania, direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade. Então o que nós vemos é que nós vamos lidar com todas essas questões do universo textual. Sendo assim, nós temos como objetivo geral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 e com objetivos mais específicos, que vocês sejam capazes também de desenvolver a compreensão leitora de textos multimodais e multissemióticos, alicerçada no entendimento de estratégias pertinentes a diversos contextos linguageiros, e que vocês também sejam capazes de apropriar-se da autoria em língua portuguesa, considerando-se a adequação linguística a diferentes práticas sociais. Então, essa capacidade de tanto receber os diversos textos que nos circundam, quanto também a capacidade de produzir esses textos de uma maneira significativa, eficaz. Vejam que no nosso programa, essa disciplina organizada em 34 horas, ela está dividida em dois módulos. O módulo 1, um, intitulado Processos de Leitura, e o módulo 2, intitulado Processos de Produção Textual. Neste momento aqui, nós vamos nos voltar ao módulo 1, um, processos de leitura, que é constituído por duas unidades, leitura, concepções e perspectivas, e a leitura vista por um meio de processos de análise textual. Então vamos falar brevemente um pouquinho aqui sobre os conceitos principais que vocês verão, a fim de prepará-los para o estudo desse módulo 1 que se inicia. Primeiramente, antes de nós adentrarmos mais especificamente nesses conceitos, observem o um texto que eu coloco aqui para vocês em tela. Vejam é, que esse texto é um texto que mescla diferentes linguagens, não é? O que, que nós temos aí? Nós temos um mapa, nós temos um mapa da cidade universitária. Para chegar a esse texto, eu entrei no site da UFMS, eu me localizei mais especificamente ali é, num menu mais específico, né, voltado a informações mais gerais sobre a instituição, e eu fui em mapas localização, e fui até a cidade, localizei especificamente o mapa da cidade universitária. Vejam que esse mapa, né, essa página da internet, constitui um texto. E para que eu processe a leitura desse texto, eu preciso fazer uso de diversos conhecimentos. Primeiro, eu preciso ter o conhecimento linguístico, eu preciso estar plenamente alfabetizada para conseguir também entender esse código escrito que está aqui mas só isso também não é o suficiente, eu preciso entender é, o que, que esses desenhos significam, o que, que isso que não é verbal, que está em uma outra linguagem, significa, e fazer essa relação entre as linguagens. Então eu vejo, por exemplo, logo acima, é, que eu tenho uma lista de siglas, então, essa lista de siglas me diz o que significa a sigla, consequentemente o um nome de cada setor, de cada, é, de cada setor mesmo, de cada proreitoria, de cada dentro da instituição. E com esse conhecimento, com essa leitura das siglas, eu sou capaz, por exemplo, de ir em cada setor e olhar mais atentamente a imagem e conseguir associar um determinado desenho com a sigla correspondente e entender que ali é onde está aquele setor da universidade, é onde está aquela instituição, aquele órgão, enfim. Vejam que nós temos uma série de informações e para que a gente consiga atribuir sentido a essas informações, a gente precisa relacionar essas diferentes manifestações de linguagem que aparecem nesse texto. Então, esse texto é um belo exemplo de como nós procedemos para ler. Quando nós lemos, nós ativamos diversos sistemas de conhecimento, diversos é, mecanismos de atribuição ali de conhecimento, de sentido, para conseguir processar o sentido, né? para conseguir processar a informação que está posta ali naquele texto. E, além disso, esse texto tem um detalhe muito interessante também. Ele está no meio digital né ele está na internet então ele exige além disso outros conhecimentos também para que eu consiga acessá-lo então vejam que logo de início vocês vão ter acesso às diversas concepções e perspectivas para a leitura e vejam que a leitura está bastante atrelada à questão do texto também que vocês também terão acesso a essa a essas concepções a esse entendimento de texto pelo mapa que nós vimos no slide anterior, fica claro que o que a gente entende por texto não é numa perspectiva apenas reduzida de que o texto é a manifestação apenas da linguagem verbal ou mais especificamente ainda que para ser texto eu preciso ter algo escrito no caso daquele mapa sim nós tínhamos a linguagem verbal escrita mas a língua se manifesta por outras por duas modalidades né? nós temos também a questão da oralidade e mais para frente nós discutiremos isso então vejam que a leitura nesse ponto de vista ela é entendida como um processo complexo de produção de sentido e por que que esse processo é complexo esse processo é complexo porque quando você entra em contato com o um texto, é, diversos sistemas de conhecimento são ativados para que você processe a leitura desse texto. É, a leitura, ela se estabelece nesse sentido como uma interação. É uma interação entre o leitor com o produtor daquele texto, uma interação mediada pelo próprio texto. Então, essa complexidade se dá porque nós temos diferentes sistemas de conhecimento que são postos ali em jogo e que se manifestam por meio daquele texto. Por isso, muitas vezes, que diferentes pessoas processam a leitura de maneiras diferentes. O que isso não significa que o sentido, qualquer sentido pode ser dado a qualquer texto? Não. O, sentido, o texto ele é construído com uma determinada finalidade, ele tem um determinado objetivo, o seu produtor tinha uma intenção quando produziu e acessar essa intenção, acessar essa finalidade é colocar em jogo o nosso sistema de conhecimento para tentar processar isso. Então, é um processo de produção de sentido mesmo. Esses sistemas de conhecimento, eles são principalmente em três grandes grupos, eles são organizados principalmente em três grandes grupos, como vocês verão nos textos para estudo. Então, a gente considera o conhecimento linguístico, que diz respeito à própria língua, no caso do mapa ali, né? nós precisamos ler em língua portuguesa para conseguir processar a leitura daquele texto, nós temos o conhecimento enciclopédico, que diz respeito a todo o nosso repertório cultural, ao nosso conhecimento de mundo, e quando a gente lida com os diferentes textos, em maior ou menor grau, nós usamos esse conhecimento para conseguir também processar a leitura dos mais diversos textos, e também o conhecimento internacional, que como o próprio nome diz, diz respeito a todas essas, a todas essas estratégias né, que são postas em cena, que nós lançamos mão quando interagimos por meio da linguagem. Então, é, desde nós percebermos qual é a intenção do produtor daquele texto, até os recursos que foram usados ali, com quais finalidades para que aquele texto fosse construído. Tanto como nós nos colocamos como leitores, quando, quando nós nos colocamos com, é, como produtores do texto. E lidar com tudo isso demanda estratégias. Então, principalmente se colocando numa postura, né, se posicionando como alguém que não é mais leigo no assunto, ou como professor em formação, é fundamental que a gente tenha acesso às estratégias para que consigamos trabalhar a leitura de uma maneira significativa, de uma maneira realmente que vai auxiliar o nosso aluno a conseguir é, de maneira mais consciente é, ler, de uma maneira mais significativa, mais produtiva, enfim. Então, nesta primeira unidade deste módulo 1, vocês terão acesso também às diferentes estratégias de leitura que nós devemos lançar mão quando trabalhamos é, textos, né? quaisquer que sejam eles. Na unidade 2, mais especificamente, vocês terão acesso a textos que vão discorrer bastante sobre essa questão do texto propriamente dito. Então vejam, nós estamos no terreno desse universo textual em lidar com a questão do texto, da leitura, de uma maneira significativa. Então a gente vai tratar dessas concepções relacionadas à leitura e também das concepções relacionadas ao texto. E aí nós temos... É um conceito básico que é o conceito de gêneros textuais entender que todo texto é, ele se manifesta ele nós, nós nos comunicamos por meios de textos essa comunicação ela só é possível porque quando a gente produz um texto quando a gente recebe um texto a gente já consegue perceber naquela manifestação uma certa estabilidade, você já consegue saber o que é aquilo e qual é o propósito comunicativo a que ele serve. É, nós estamos falando de gêneros textuais, uma piada, por exemplo, nós sabemos em que contexto uma piada é possível, em que contexto uma piada é aceitável, ou pelo menos deveríamos saber. Se a gente conta uma piada é, num lugar inapropriado para isso, nós podemos sofrer com isso, não é? Sofrer as próprias correções sociais ali da situação, é, nos mostrarmos como alguém inapto a estar naquela situação, enfim. Então, essa estabilidade que existe, que faz com que a gente consiga reconhecer os diversos textos que fazem parte do nosso dia a dia, é justamente entrar na questão e no terreno dos gêneros textuais e, consequentemente, dos tipos textuais também que é um conceito atrelado ao de gêneros e muito importante para que a gente consiga perceber o funcionamento desses textos, tanto como leitores como, como, quanto como produtores textuais, certo? Essas informações todas serão acessadas de maneira mais pormenorizada posteriormente e conforme vocês avançam também na disciplina. Para finalizar, eu, eu apenas coloco aqui, as listas, né, os textos que compõem as referências, né, os textos básicos aí que nós trabalhamos no decorrer deste módulo 1. Que nós tenhamos um semestre produtivo pela frente, bom estudo a todos.